E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou gravar um vídeo direto. Algumas pessoas perguntam, o que é um eunuco? O jeito mais simples de explicar é que o eunuco é uma pessoa castrada. Ou a gente pode também dizer que ela está numa condição de assexualidade por decisão espiritual. Irmão, mas por que alguém seria castrado? Antigamente tinham umas profissões que para trabalhar na corte real, o funcionário tinha que ser castrado. Não precisa explicar por que, né? Mas o que Jesus falou sobre esse assunto? Em Mateus 19, Jesus disse assim, Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem puder receber isso, receba-o. O que quer dizer se tornar eunuco por causa do reino dos céus? Eu entendo que é como se Jesus estivesse falando que é melhor ficar numa condição de celibato. Quer dizer, para você conseguir se oferecer a Deus integralmente, sem precisar dividir o seu tempo e as suas atividades com o cônjuge, é melhor ser eunuco, porque assim a gente pode oferecer uma dedicação exclusiva para Deus. Então Jesus está recomendando que a gente seja eunuco? Sim, a gente vê por aí muitas pessoas discutindo sexualidade. As pessoas que defendem a família costumam defender que todos devem ser heterossexuais, e as pessoas que defendem a liberdade costumam dizer que não, na verdade todo mundo tem o direito de ser LGBTQI+, e sei lá o quê. E os dois lados têm a sua razão de ser, mas Jesus não adotou nenhum desses posicionamentos sexistas. Pelo contrário, ele diz que quem puder ser eunuco ou seja assexuado, então seja. Irmão, acho que eu não consigo me tornar um eunuco espiritual assim como Jesus era. Será que eu tenho chance de entrar no reino do céu? Jesus falou a respeito desse assunto no Evangelho de Tomé, capítulo 22 e 23. Jesus viu crianças sendo amamentadas e ele disse aos seus discípulos, Esses pequeninos que mamam são como aqueles que entram no reino. Eles lhes disseram, Nós também como crianças entraremos no reino? Jesus lhes disse, quando fizerdes de dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior, o exterior como o interior, o acima como o de baixo, e quando fizerdes do macho e da fêmea uma só coisa, de forma que o macho não seja mais macho, nem a fêmea seja mais fêmea, e quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé, e uma imagem em lugar de uma imagem, então entrareis no reino. Jesus disse, Escolherei dentre vós um entre mil, e dois entre dez mil, e eles permanecerão como um só. O que significa que o macho não seja macho e a fêmea não seja fêmea? Jesus está falando a respeito da pureza de coração que uma criança tem e não fazer distinção entre um homem e uma mulher. A criança simplesmente vê pessoas, ela vê uma unidade onde existe diversidade. E essas distinções sobre classes e polarizações são coisas feitas pelos homens. E é o que Jesus está nos chamando a abrir mão, por exemplo, com relação à hierarquia, que o de cima seja como o de baixo. E assim é o coração de uma criança, para ela não faz diferença se um cara ele é o presidente, se ele é o chefe, são simplesmente pessoas. Isso quer dizer que para Jesus não deveria ter hierarquia, mesmo entre um homem e uma mulher. Por que, que você acha que as pessoas dão tanta importância para o casamento na igreja? As religiões costumam dar muito valor para o casamento, porque isso ajuda a dar mais assistência para as reuniões. E se a instituição está interessada em fazer arrecadações de valores financeiros, então para eles isso é bem interessante. O casamento acaba sendo uma boa estratégia, porque quando ele é ministrado para as pessoas, como elas têm muita expectativa com relação a essas coisas, elas costumam se emocionar muito. Isso acaba criando um clima diferenciado para você conseguir fazer captações de recursos. E por que, que você acha que as pessoas dão tanta importância para a família na igreja? Acho que isso já não é um segredo para mais ninguém, porque quando uma pessoa se casa e constitui uma família, naturalmente ela vai ter filhos e os filhos devem participar das reuniões junto com os pais. E aí eles acabam se tornando membros dessa igreja mesmo sem decidir se tornarem membros dessa instituição. Então acaba sendo uma maneira de conseguir fazer a captação de membros mesmo antes deles nascerem. Você vê que no fundo, o que existe por trás de todas essas coisas é o desejo, é o amor pelas riquezas. E o fato de terem tantos rachas dentro das instituições, acaba fazendo com que isso se torne também uma maneira de competir por membros entre as instituições. Irmão, você consegue fazer um resumo pra gente fechar? O que é importante não é se uma pessoa é hétero ou homossexual. Para Jesus isso não faz diferença, uma vez que a recomendação que ele deu é para que sejamos eunucos. Mas é isso para quem puder aceitar. Se você não puder aceitar isso, só se lembra que casamento não é uma coisa do céu. Casamento é coisa desse mundo, é coisa passageira. Então que a gente tome mais cuidado para que o nosso evangelho não se torne o casamento. Porque tem gente que busca a Deus só para casar ou para construir uma família, para ter filhos. Mas esse não é o propósito de Deus para gente. Porque o governo dele é um governo celestial e não um governo desse mundo. Se você achou esse assunto muito polêmico, faz aí um comentário abaixo desse vídeo. E eu vou deixar para vocês um link para o Evangelho de Tomé na descrição desse vídeo. Se você curtiu esse conteúdo, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou!